Olá, meu nome é Leandro e eu peço um tempo para vocês para me falar sobre um assunto bem importante, a linguagem corporal. Então, já que o assunto é bem extenso, eu decidi dividir o assunto em duas partes. Você sabia que 93% da comunicação feita entre as pessoas é feita através de expressões faciais e movimento do corpo? E só 7% da comunicação entre as pessoas é feita da forma verbal. Muitas pessoas não acreditam na linguagem corporal e muita gente não sabe o que é linguagem corporal. Mas o que é linguagem corporal? A linguagem corporal, a linguagem corporal nada mais é do que o modo não verbal da comunicação a linguagem corporal nada mais é do que a linguagem não verbal de comunicação que fizemos em cada aspecto da nossa interação com outras pessoas. É como se a linguagem corporal fosse um espelho que refletisse tudo que a outra pessoa pensa ou sente, em aspecto a nossas palavras ou ações. A linguagem corporal ela envolve gestos, movimentos corporais, tons de voz e uma série de sinais corporais. Mas muita gente ignora. Sendo que todas as pessoas utilizam linguagens corporais Eu conheço muitas pessoas que durante uma conversa gesticulam Isso é linguagem corporal Claro que tem outros sinais corporais que ela emite durante uma conversa Mas aí tu vai me perguntar Para que, que eu vou utilizar a linguagem corporal? Então, a linguagem corporal ela serve para Tu causar uma boa impressão em alguém Tu pode com ela ser bem sucedido nas negociações entre Tu pode ir bem numa entrevista de emprego usando linguagem corporal. Ou tu pode vender um produto usando linguagem corporal. Os bons, os bons vendedores utilizam linguagem corporal. Tu pode também saber se uma pessoa está disponível. Imagine que eu quero falar com uma menina estranha ou outra pessoa estranha qualquer. Se eu chego sem linguagem corporal na pessoa, ela pode não estar disponível e, e me ignorar. Com a linguagem corporal, dá para saber quando a pessoa está disponível e quando não está disponível disponível. Tu pode também criar vínculos rapidamente e obter a compreensão de qualquer pessoa. Tu pode se tornar uma pessoa agradável e sociável e saber principalmente quando uma pessoa tá mentindo. Tu pode ler nas entrelinhas. O que, que é ler nas entrelinhas? Tu pode saber se uma garota tá fingindo ou não, só pela linguagem corporal. Tu pode saber se seu namorado tá mentindo ou não, isso é ler, ler nas entrelinhas. Tu pode utilizar a linguagem corporal para conseguir tudo que deseje. Tu pode usar ela para reconhecer sinais amorosos ou jogos de poder. Por isso que é muito importante utilizar a linguagem corporal. Ela vai te ajudar muito na vida. Eu recomendo vocês estudarem a linguagem corporal. Tem alguns livros que eu utilizo para estudar essa linguagem do inconsciente. E um livro que eu vou recomendar para vocês estudarem linguagem corporal é chamado de Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, do, do Alan e Bárbara Pissy. Esse livro é muito bom, vai ter muito conteúdo lá dentro. Ele é pequeno, ele é 50 páginas, mas me ajudou muito e creio que vai ajudar vocês também. Então, pessoal, tá dando meu recado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curte o vídeo, dá um like, compartilha. Compartilha com as pessoas e não deixe de se inscrever no meu canal para receber vídeos novos. Sigam me nas redes sociais: Twitter, arroba Mas, Snapchat, Lendo Mas. E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.